Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Soares e vamos continuar com um especial de zumbis uma pequena homenagem feita pela sala com a 101 para a volta da segunda parte da oitava temporada de The Walking Dead que chega no dia 25 de fevereiro. Ansiosos como eu? Então vamos lá! E no vídeo de hoje vamos falar sobre games que acontecem durante um apocalipse zumbi onde você deve passar por teste de sobrevivência, um dos meus estilos favoritos e vamos começar com State of Decay, um jogo exclusivo da Microsoft e de terceira pessoa, onde você controla um sobrevivente de um apocalipse zumbi. O legal desse jogo é que você pode explorar imensamente o um território. Lá você também pode saquear, resgatar é, sobrevivente, outros sobreviventes para sua comunidade, encontrar refúgios e tudo mais. O legal desse jogo é que ele não tem fim. Ou seja, quando você morre com um determinado personagem, você acaba tendo controle de outro personagem que era da sua comunidade, do seu refúgio. Né? E, e aí você também pode aprimorar aquele personagem diferente do que você tinha atrimorado no seu personagem anterior. E assim vai. Conforme você vai morrendo, você vai acabando passando no controle de outros personagens do, da sua comunidade. Uma coisa que me frustrou um pouquinho, mas nada que desagrade o jogo, pra mim, é a qualidade gráfica. Ele tem um estilo muito bem desenhado, é bem estilizado, não tem aquela qualidade como a gente encontra em jogos de alta tecnologia, mas nada que acabe com a diversão. O jogo pode ser encontrado tanto no computador quanto no Xbox. Como falei anteriormente, é um jogo exclusivo da Microsoft. O jogo ganhou uma sequência: o State of Decay 2 onde teve muita melhoria gráfica, muita melhoria na jogabilidade, teve novos personagens e locais para explorar. Realmente, houve uma grande melhoria em relação ao primeiro jogo. E o segundo da lista, Dead Island. O jogo é de primeira pessoa, e acontece num resort exótico da ilha de Banoi. Lá, você pode escolher um dos quatro personagens do jogo, que são Sandy, Logan, Shanney e Turna, com suas habilidades e aparências diferentes. Após um surto viral, a ilha acaba perdendo comunicação com o mundo exterior, assim dificultando a vida dos sobreviventes. Em busca de alternativas para sair dessa ilha, o jogador deve encontrar informações e até fazer favores para alguns sobreviventes dali para poder acabar saindo da ilha, mas não é tão fácil assim. O mais legal nesse jogo é que em alguns momentos você acaba não levando aquele susto tipo Outlast. É uma coisinha mais engraçada assim, claro, em alguns lugares tenso, mas em outros engraçados que você até ri. Você também nesse jogo pode aprimorar suas armas e até criar novos tipos de armas para enfrentar os seus inimigos. E além disso, você também pode aprimorar o seu próprio personagem com diversos tipos de habilidade como saúde, força e ira. O mais engraçado, que acabo de me lembrar aqui também, é o dinheiro que você deve usar para comprar novos itens e armas para usar em diversas situações. O que deixa um pouco bizarro é isso, de você ter que comprar em pleno apocalipse. Em 2016 foi anunciada a sequência de Dead Island, mas até hoje não foi lançado. Os fãs ficaram só com o trailer. Continuando com a lista Dying Light, o jogo de primeira pessoa onde você controla o agente Kyle, que vai para a Turquia investigar um vírus que desola a cidade. Só que acaba acontecendo uma tragédia ali já no começo. Ele é atacado por alguns zumbis e alguns homens malvados ali. Só que acaba sendo salvo por uma comunidade. E para isso ele acaba fazendo alguns favores para essa comunidade. E assim encontrar informações para continuar sua investigação e destruir o vírus. O um mais legal disso tudo é que Caio, durante a sua campanha ele acaba adquirindo habilidade de parkour. Onde ele pode saltar por prédios, atravessar obstáculos e outras barreiras para fugir dos zumbis. Uma outra coisa interessante também é que de manhã os zumbis são aqueles lerdos que ficam se arrastando por aí até te caçar. Mas de noite o jogo vira. Ali, os zumbis ficam bem mais perigosos, deixando o jogo mais tenso e veloz também. Essa parada louca que os zumbis ficam durante a noite me lembra um pouquinho dos zumbis do filme da Guerra Mundial Z, onde eles ficam tensos correndo pra lá e pra cá sem saber o que tá acontecendo. Um fato curioso é que Dying Light estava sendo produzido para ser a sequência de Dead Island, só que com muitas diferenças, a produtora optou por separar um do outro, assim sendo uma nova franquia de zumbis. Talvez... Esse seja um dos motivos pelo atraso do lançamento de Dead Island 2. E o último da lista, The Walking Dead. O jogo é baseado nas histórias originais de Robert Kirkman, o mesmo da série. Nesse jogo, você assume o papel de um professor universitário e condenado, Lee Everett. E acaba acontecendo um apocalipse zumbi e no meio disso tudo ele acaba salvando a vida de uma menina, Carrantine. Onde você durante todo o jogo você tem que protegê-la dos ataques de zumbis e até de outros sobreviventes. No meio desse jogo você deve decidir em tron do grupo. Sendo suas decisões boas ou ruins podem acabar complicando a sua vida no meio da comunidade. O jogo é entre meia e Terceira Pessoa. Onde tem algumas situações que você vai decidir entre primeira Pessoa e outras na Terceira Pessoa. O jogo possui três temporadas e uma ou duas DLCs, se não me falha a memória. Tem muitos outros jogos famosíssimos como The Last of Us, Left 4 Dead e, claro, o clássico Resident Evil, o pioneiro dos jogos de sobrevivência. É isso aí! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, inscreva -se no canal e ative o sininho de notificações para receber todos os nossos vídeos em primeira mão. Adeus, tchau!